Mano, eu encontrei uma das melhores sensibilidades pro Galaxy A03 Core E no vídeo de hoje eu vou trazer essa sensibilidade pro Galaxy A03 Core de vocês Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo desse canal E sem mais enrolações rapaziada, bora pro vídeo Rapaziada, vou estar tá mostrando essa sensibilidade pra vocês agora Beleza mano? Oh, calma aí rapaziada é, vou estar tá colocando aqui nas configurações: sensibilidade geral 97, ponto vermelho 91, mira 2x 98, mira 4x 91 e mira WM tá no 16. E mira ora, olhadinha 44. Pode estar tá testando essa sensibilidade, está muito boa. E eu vou mostrar algumas funções para subir capa Rapaziada, eu vou mostrar algumas configurações que eu uso Acessibilidade Ponteiro, mouse e touchpad Isso eu uso para aumentar a minha sensibilidade é... Atraso ao tocar e pressionar Eu deixo em 0,5 no curto é, Em 5 segundos 0 ponto segundos e clique do do clique após o ponteiro parar eu uso isso aqui eu deixo aqui ó não deixa aqui deixa aqui beleza rapaziada velocidade do ponteiro eu também uso eu deixo aqui no meio porque se eu deixar aqui no final no máximo vai passar muito da cabeça mira então eu deixo aqui no meio que fica muito boa. Beleza rapaziada? E eu não uso DPI. Beleza rapaziada? E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado.